Olá, meu nome é Jéssica, tenho 26 anos e eu quero deixar aqui meu depoimento sobre uma reabilitação oral que eu fiz há, há pouco tempo. A minha história ela começa muito lá atrás, quando eu descobri que eu tinha genesia, sete dentes a menos, e que em algum momento eu tinha que fazer sete implantes. Eis que chegou o momento, fiz os sete implantes e foi uma frustração assim. Foi uma coisa que mexeu completamente com a minha autoestima, eu não gostei do resultado. E desde então eu vinha, vinha sempre é, pensando assim, que sonho seria se eu pudesse refazer tudo isso, sabe? É, é, estar nas mãos de um bom profissional. E aí uma amiga me indicou, o Dr. Vitor, disse pra eu dar uma passadinha lá, porque ele era muito bom. Fui. Fui. E me senti muito segura com tudo que a gente conversou. Ele entendeu a minha frustração, ele entendeu o meu medo, a minha insegurança em relação a outros profissionais e tudo que eu vinha passando. E confiei muito nele, falei, vamos, vamos fazer esse procedimento. E foi o melhor investimento da minha vida, a melhor coisa que eu fiz, porque muda tudo, né? É o cartão postal, muda tudo. Muda a forma como você se sente, a forma como você enxerga o mundo, né? E, enfim, muda tudo E eu tive que trabalhar muito a minha ansiedade no procedimento Porque o meu caso leva um tempo E eu disse, dizia pra ele, não, tudo bem Porque quando eu tiver com, com as facetas Eu vou... Qualquer motivo vai ser motivo de, de, de sorrir muito e, e aconteceu Hoje em dia, qualquer motivo eu tô, tô rindo, tô mostrando meus dentes Porque eu tô muito satisfeita Ele é um grande profissional <risos>